Eu planto uma porção de coisas, né? Árvores frutíferas de vários tipos, tem mais de 100 árvores frutíferas diferentes e planto também milho, mandioca, cana e planto também verduras. Mas eu vim aqui para aprender algumas técnicas diferentes, né? Porque para elas conservarem mais tempo e também para que... A gente sempre tem alguma novidade que a gente não sabe, né? Doce de casca da laranja, nunca tinha feito, não sabia, né? Doce de laranja com pimenta. Alguns truques que a gente não sabia. Eu já fiz vários cursos do SENAR, né? Também do SEBRAE, eu também já fiz um curso. Todos eles abrem horizontes para a gente aprender mais coisas e também entender mais das coisas que estão ocorrendo ao nosso lado. Nesse curso, a gente está vendo que vai dar para agregar muito e a gente vai conseguir é, introduzir no turismo rural, que a gente pretende dar um café da manhã. Então, dá para usar bastante as geleias, os doces que são feitos. Pelo que nós vimos aqui, não dá para aproveitar tudo, desde o suco, a casca, da laranja, tem as frutas também, então, nada é desperdiçado. Eu acredito que quase 100%, se não 100%. Então, a gente usava no máximo 15 dias né, na geladeira. Então, pelo que ela está passando para a gente, dá para usar de seis meses a um ano. Olha, os cursos são ótimos, os instrutores são muito bem, estão bem capacitados. Eu acho incrível, eu acho que só tem muito a agregar para a gente. Não tem o que falar, eu acho assim, quem perde tempo, quem não conhece esses cursos. Então, nós tínhamos uma perda mais ou menos de 90%, porque de não estar tá aproveitando, não saber aproveitar. E fora pragas que atacam, que até o normal. Com esse curso, não. Nós vamos ter um aproveitamento de praticamente de 90% agora. Ah, o principal diferencial é justamente a técnica que se é feita, né? A forma que os alimentos são preparados, desde o quê? Da compra do alimento né? até o produto final será a compota, a fruta cristalizada. A importância do SEBRAE e do SENAR é justamente a técnica. Nos mostrar a técnica e o caminho correto de aproveitamento, não só do produto, mas aprender o quê? Normativas, normas de higienização e aproveitamento de todo subproduto. Exemplo, não só a laranja, igual como caldo. Não, vamos usar casca, vamos usar o bagaço. Fora isso, a gente pode aproveitar o quê também? Para o uso animal. Sozinha a gente não chega em lugar nenhum, principalmente sem conhecimento. Então o agradecimento acho que não só meu, mas como todo mundo, de ter um curso de qualidade, com excelentes professores, com alimentação e fora o pessoal que cede o local para a gente estar tá fazendo o curso. sitiante, né, todas as pessoas que trabalham no meio rural têm em casa frutas né? de época e aí depois que acabam a, a passa a época dessas frutas essas frutas então são jogadas alguma coisa assim, são perdidas e para que isso não aconteça a gente então faz os doces né? os doces em compota, o doce em pasta geleias então esse é o nosso trabalho de fazer isso, né? ajudar o produtor rural a ter esses doces o ano inteiro, de seis meses até um ano, que vai ter a durabilidade. Faziam os doces, mas eles eram perdidos, e agora não, né? Trazendo, então, essas técnicas, faz com que eles consigam ter essa durabilidade, que antes não teriam. Todas as pessoas que tenham, né, um sitiante que tem, uma área rural, podem estar participando com a gente aqui. Essa capacitação, no caso aqui, são processamentos de frutas, né? Ela das oito às cinco, e são durante três dias.